Aquilo que nós vemos, that we see, ou nós assistimos, we watch, na televisão, TV, mesmo que sabendo que, ser, que é fantasia, if we know it's fantasy, aquilo vai para o nosso subconsciente, our e fica lá, aquilo se torna um referencial para você.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 All right. Aí chegou a sua vez de ser pai. O, que, que, o que, que o seu subconsciente faz? What does your do? Ele vai buscar as referências que você tem. It the that it has. Então você tem lá no seu subconsciente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 por exemplo, os nossos professores na escola se tornaram nossas referências. For example, our at school our Aqueles amigos que nós admiramos se tornaram referência para nós. That we for as suas us. atitudes, as suas maneiras de resolver as coisas. Ways of Mas chega um dia... But there comes a day. que se você é um noveleiro fiel, or, que assiste novela todo dia, you're just a to soap operas, you watch them every day, ou filmes como eu costumo falar sempre aqui, or né? videos as I always say here, F filmes de Hollywood, né? Hollywood movies. Então você passa a trocar os seus as suas referências no seu subconsciente. You start exchanging your references in your subconscious. Aquilo começa a entrar lá e fica lá. And that starts entering there and staying there. E chega um dia que você tem que tomar uma decisão na sua vida. life. E adivinha onde você vai buscar referência? And guess where you're going go find a reference from? Vai buscar no pastor que você vê, um, vê ele uma vez por semana. Are you going it from the pastor where you, who you see once a week?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 os maiores ídolos the greatest Populares idols. do mundo. the, idols in the world. Atualmente, Currently, quem são? São cantores. They're singers. John Lennon. John Lennon? Já quase não é mais. Not almost. almost Já não, quase não, é mais, não é mais, um ídolo. longer an idol. Pessoas da minha idade, talvez sim. Mas quem são os ídolos de hoje? Me ajuda aí. Entendi, me ajuda por favor. Aqui. Fala um, pelo menos. One. Quem? Beyoncé. Quem mais? Beyoncé. Vai lá. Muito bem. E os mortos? Quem são os, os ídolos mortos? <risos> Michael Jackson. And who are the dead idols? Michael Jackson.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 E sabe qual é a visão que se passa dessas pessoas? You know que eram pessoas image? maravilhosas. Que eram incríveis. Wonderful. Falaram frases inesquecíveis. They spoke incredible quotes. Que estão influenciando a vida de muitas pessoas. Are the lives of many people. Agora me diz a verdade, irmãos. Tell me the truth, Essas pessoas são dignas de influenciar a nossa vida? Onde estão a